Ficava bem puto, entendeu? Eita! Tira, a gatinha tá... Aqui, Nossa, Nossa quebrei senhora! Quebrei a porra da taça da van de novo! Ai, caralho, Luciano, foi por querer! Foi só falar do negócio, Puta hein, cara. que paria, isso é! Estamos falando sobre experiências trágicas, a natureza vem e... Pois é, cara.